Olá, sejam todos vocês bem-vindos a esse espaço de aprendizado da Crochê Terapia. Eu me chamo Paula Tavares e hoje nós vamos aprender a fazer um lindo motivo no qual eu aprendi através de um vestido da Mari Castro. Esse motivo que eu vou ensinar a vocês, ele é muito bem usado em diversas peças criadas no vestuário. Nós vamos precisar fazer exatamente seis correntinhas. E antes de começar, eu quero explicar a linha que eu estou usando. Eu estou usando uma agulha 1.75 e uma linha de tec 151, um tec 151, que é uma linha mais fina, que vai dar um caimento melhor a essa peça. Nós vamos iniciar fazendo seis correntinhas... Logo após você encher essa bobina de linha, você vai fazer aqui dentro o total de 16 pontos altos. Vou fazer aqui e vou adiantar para vocês verem o resultado. Fiz aqui o total de 14, vou finalizar com um ponto alto e fechamos com 16. E aqui no primeiro, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E depois eu vou subir uma... Duas, três correntinhas, logo depois, eu vou laçar minha agulha e fazer mais duas correntinhas, total de cinco, aí eu vou laçar minha agulha e no próximo ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto, depois, duas correntes, no próximo ponto alto de base, outro ponto alto, duas correntes, uma, duas. No próximo, outro ponto alto. E essa vai ser a sequência até completarmos toda a carreira dessa circunferência. Olha aí como vai ficando o nosso trabalho. Aqui eu fiz 16 pontos altos dividido por duas correntes, depois eu vi na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E se você ainda não sabe fazer os pontos básicos, eu te convido a assistir o último vídeo aqui do nosso canal, onde eu ensino como aprender a fazer os pontos básicos. Você vai conhecer quais são esses pontos e vai colocar em prática. Logo depois, eu vou subir três correntinhas, vou laçar minha agulha e aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos. Quando eu fizer esses seis pontos altos, eu vou virar o meu trabalho pelo avesso. Vou colocar na primeira correntinha e vou puxar essa corrente fazendo um ponto baixíssimo. E vai formar um ponto pipoca. E aí, eu vou virar novamente o meu trabalho e vou subir três correntinhas. Prontinho. Agora, aqui, eu vou laçar minha agulha e no próximo espaço, aqui dessa corrente, eu vou fazer mais seis pontos altos. Seis. Viro o meu trabalho pelo avesso e vou pegar o primeiro ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. E fazer três correntes, virar novamente para frente e fazer mais seis pontos altos. Essa sequência vai se repetir. Agora, é só você repetir toda essa sequência que eu fiz aqui em cada espaço de duas correntinhas até chegar do outro lado. Veja bem como fica. E agora, eu vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou subir oito correntinhas. Fiz oito correntinhas, e na terceira, de baixo pra cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Estamos chegando ao final desse vídeo, e se você gostou, não se esqueça de ativar as notificações para sempre receber novidade e se inscrever aqui no canal. Fiz sete correntinhas, e na segunda correntinha, de baixo para cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas na finalização. Eu vou colocar aqui, ó. No meio. E vai ficar assim. Certo? Eu vou repetir essa sequência novamente. Oito. Na terceira, de baixo para cima, um ponto baixíssimo. Sete correntes. Na segunda, de baixo para cima, um ponto baixíssimo. E na finalização, três correntes. Eu vou colocar aqui no meio. Essa sequência vai se repetir. E a gente vai repetir até chegar do lado de cá. Esse final, você vai fazer da seguinte forma. Você vai concluir a etapa, você vai colocar aqui, ó. Nesse meio. Vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, preste muita atenção. Cada ponto dessa correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. E quando chegar nesse primeiro ponto picô, você vai passar por detrás dele. E na próxima correntinha... Você vai fazer um ponto baixíssimo, puxando, dessa forma, ok? E aí, você vai se deparar que você vai ficar no meio de dois pontos picô. E aí, você vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na terceira corrente, de baixo para cima, um ponto baixíssimo. Depois, uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete. Na segunda corrente, de baixo para cima, um ponto baixíssimo. E depois, uma, duas, três. Essa sequência que a gente acabou de produzir é a mesma sequência que a gente tem aqui na base. Nós vamos colocar aqui, ó. Nesse intervalo, passando por dentro e fazendo um ponto baixíssimo. E você vai repetir essa sequência de oito correntinhas, fazendo esse mesmo processo. Agora, é só repetição até chegar desse lado de cada trabalho. Prontinho! Olha o resultado. Arrematei a minha linha com o um cortador, amarrei e tenho aqui esse motivo que dá pra fazer diversos trabalhos. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, se inscrever aqui também e deixar o seu comentário se você gostou. Até a próxima!